Que eu fiquei com preguiça de tirar Então vocês ignorem o bigodinho, tá bom? Só isso mesmo Hey! Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. O vídeo de hoje é mais um daqueles desafios de maquiagem. Lembra que eu postei pra vocês lá na Casa Monstro pedindo pra vocês colocarem imagens que vocês encontraram por aí de maquiagem e eu vou me desafiar a tentar fazer igual. Afinal de contas eu não sou nenhum expert da maquiagem, eu só tenho. Só que, só que hoje é um pouquinho diferente. Eu fui assistir com o Juan o filme A Múmia e no meio do filme surgiu a ideia de que eu deveria fazer essa maquiagem. Ou seja, ou seja, eu tinha que ficar com a cara da moça da múmia Me ferrei, óbvio Óbvio, óbvio Porque quando que eu ia conseguir fazer isso? Não sei, então Se você quer saber se eu conseguir fazer a maquiagem E ficar com a cara da mulher da múmia Então confere o vídeo Confere o vídeo mesmo que vale muito a pena E vamos lá a primeira coisa que eu fiz foi esconder as minhas sobrancelhas mas eu não ensinei nesse vídeo porém eu tenho um vídeo antigo no canal ensinando eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês depois eu utilizei uma aqua color da marca Camaleon vocês podem utilizar pancake branca mesmo ou qualquer outra tinta que vocês tenham em casa ou que vocês curtam usar o importante é que vocês consigam cobrir suas feições utilizando ela Depois que eu fiquei parecendo um fantasma, com um pincelzinho mais fino, eu utilizei uma sombra marrom e eu delineei o meu rosto. Eu comecei a marcar ele pra ficar mais fino, igual o da moça no filme. Yeah. Eu utilizo uma sombra marrom ainda mais escuro, para deixar ainda mais marcado as partes do meu rosto, para que ele crie maior profundidade. Tudo isso por cima das linhas que eu já tinha desenhado antes. Eu começo a dar profundidade nos meus olhos e nariz. Acredite, foi bem complicado esconder essa napa, deixando ela mais fina. Eu uso preto para esfumar ainda mais os meus olhos, ampliando um pouco mais as minhas olheiras e deixando o meu olho mais feminino, quase que com um aspecto de gatinho. Com a mesma sombra preta, eu termino de demarcar o meu rosto e vou ampliando ainda mais aquelas profundidades que eu já tinha desenhado anteriormente. Eu faço a mesma coisa no meu nariz, eu ampliei um pouco o tamanho das minhas narinas, porque comparadas à da, da moça elas eram pequenas, e eu aumento ainda mais a intenção do meu nariz estar fino com o preto, deixando ele mais marcado, criando um formato muito mais próximo com o da modelo. Eu tive um probleminha com a câmera, ela parou de gravar na metade. E a gente perdeu algumas coisinhas Mas não é nada muito incrível Eu refiz a minha sobrancelha Utilizando um lápis preto Deixando mais parecida com a da modelo E eu usei a sombra preta também na parte de dentro dos meus lábios Para criar uma profundidade por fim, eu estou utilizando uma Aqua color e um pincel fininho para desenhar esses hieroglifos no rosto. Para fazer essa parte do feitiço que é toda em hieróglifo que está na cara da múmia, se vocês quiserem podem pesquisar a imagem original que tem uma, tipo, uma qualidade legalzinha, dá para ver o que está escrito, ou então desenhe traços meio contínuos que pareçam outra língua que vai funcionar do mesmo jeito. So you wanna get to know me. E para deixar a maquiagem ainda mais incrível, utilizo lentes de contato. E eu também coloquei uma peruca que eu tinha aqui, meio velha de cosplay. E pronto! Sou a múmia! Se você do outro lado quer me enviar desafios, quer me enviar maquiagem de alguém que você acha que eu posso reproduzir ou você duvida que eu consiga fazer, me envia lá lá na lá. Oh, nem sei onde tem que me enviar, gente. Me envia essas maquiagens ou lá na Casa Monstro, aqui embaixo tem um link, vou espirrar. Não vou não, era só frote do meu nariz. Ou você pode me seguir lá no Instagram, ou então me marcar no Instagram ou me enviar por direct no Instagram também serve, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amo muito vocês, meus monstrinhos, até a próxima e falou!